A princípio, o nosso projeto, a gente meio que viu uma cena conversando de uma senhora no um ônibus. E aí ela meio que. Tipo assim, um cara que ela chegou e pediu informação, ele foi grosseiro com ela. E isso meio que indicou muito mais a gente do que ela. E a gente se juntou na escola e fizemos uma pesquisa na no nossa. No de como a gente poderia mudar Aquela realidade Daí com várias conversas E também é, foi muito importante O incentivo do PVE. Porque a cada reunião a gente tinha uma ideia nova Tinha, digamos, soluções Para poder realizar o projeto E também eles colocaram a motivação Que era isso que a gente precisava Dizer assim, vocês podem fazer vocês mesmos Então a gente decidiu Que nós mesmos iríamos dar aula A essas pessoas que não sabiam ler Nem escrever o próprio nome Então então, a gente se dividiu em grupos, daí a gente passou aí a ir à casa das pessoas e passou a ensinar o processo lá, até mesmo escreveu o próprio nome. E algumas também informação de matemática, mas é coisa simples, é, as, as contas básicas. Mas, sim, é, foi muito importante a participação do PVE, é, porque foi a partir daí que a gente teve a motivação de querer continuar o projeto, porque a cada é, dificuldade que a gente teve, a gente não tinha reconhece como oportunidade. Eu ouvi muito aqui falar que as dificuldades são oportunidades. Então o PVE nos ajudou a encarar isso como oportunidade. Então a gente agarrou com toda a força e fez com que esse projeto é, tivesse um andamento. E a gente não quer parar por aí. A gente quer continuar ao lado do PVE e querendo montar novos projetos, inclusive dar o passo 2 para o esse nosso projeto, então, que é o Ensinando a Aprender. Sim, claro, porque essa questão de trabalhar é, como envolver Falou uma empresa com a comunidade, social, é que é a base da conversa. Então, ver o que não está bacana para um, o que não está bacana uh, para o outro. Não é só ouvir do lado, ativação, lado, é os dois lados, uh, tem que trabalhar do igualmente. e Tem que haver a união, um como se fosse realmente uma ilhação que a empresa tem que criar com a comunidade para com a comunidade aceitar a empresa. Porque, como eles dizem, é, a matéria-prima está ali, daí a gente vai montar a empresa. Então a gente tem que criar um bem com as pessoas que já estão ali, dar respeito a isso, é, sem, digamos assim, também querer melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, porque basicamente é isso, né? não é só beneficiar eles, eles querem também mudar o mundo, mudar o Brasil.